O acadêmico brasileiro Sérgio Pena falou um pouco sobre sua pesquisa a respeito da genética do povo brasileiro. Confira agora. Nessa palestra, eu tentei uh, contar a história de como é que se formou o povo brasileiro, uh, porque se a gente vai de uma certa maneira planejar o futuro, a gente tem de entender o passado e entender como que nós chegamos aonde nós de onde nós viemos e quem somos, né? E agora o que nós vamos vir a ser no futuro vai ser algo interessante que justamente a juventude de hoje é que vai fazer esse futuro. E ah, o, o que nós tentamos mostrar aqui é a evidência científica que a gente tem, independente de qualquer coloração ou qualquer ah, intenção política, porque na, nós estamos falando de ciência Pura baseada em evidência.